Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Pessoal, hoje eu vim fazer o react da Ciel Que eu conheci ela faz uns tempinhos Eu acho que foi mês passado, mês retrasado Eu não conhecia a Ciel ainda, eu conhecia só a Park Boom e a Dara Se não me acompanha ainda no Instagram, vai lá You ain't never seen a bad decision like me I go by the name of You already know If you Ooh. find somebody like me around you You let me like, know ah. That's Cap Post up in my bigger stance Bigger dreams, whole lot of bigger things Said true about a real fam I'll punch it, I'll drop the Get up, change She knows it, C-H-A-E você do rap dela, é. yeah. whoa, whoa, whoa, whoa. gente essencial em é was next, a be celebrated, on my mind on a <música> regular, me Gente, muito perfeito uh, tá. hum, hum, hum. yeah. Nossa, a minha roupa dela Da Cial, muito bonita Nossa, cara, essa roupa Muito... Ah. Meu deus, que roupa. Tá uma coisa meio japonesa, sabe? Oriental. Bem oriental. Na verdade, eu não, nem conhecia ela, na verdade, eu conhecia pouco dela. E agora eu tô conhecendo ela. Eu tô falando baixo porque é de madrugada aqui e eu não quero acordar ninguém. Então, pessoal, eu gostei muito do clipe, gostei muito dos figurinos, que eu não sei bastante. E eu vou assistir de novo. E vai deixando lá e like, inscreva no canal. Anilce, muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal, por favor.